investigador da polícia, perde o controle da direção e aí capota, gente, observe ali, ó, ela bateu o carro e ficou ferida, observe o momento em que o acidente acontece, o Lúcio me traz as informações, Lúcio, como é que está a saúde da mulher? Paula, a Josiane Lascos, que é investigadora de polícia, passa bem, foi levada ao hospital Cajuru. Agora as imagens, a gente sempre vem em primeira mão aqui no Cidade Alerta Paraná, desse acidente que ocorreu hoje à tarde, no momento em que ela saía da polícia, do trabalho. O centro distrito é ali na frente, Paulo. Ela atravessa, aí ela não percebe que vem o carro na rua principal e acontece o acidente. Essa moça fica presa por alguns momentos. Olha só, Paulo, ninguém está rápido, ninguém desenvolve velocidade acima do limite. Você vê que uma simples batida, o que? Que pode ocasionar Você vê a situação ali, ó. bateu, virou o carro E a moça ficou presa com a perna em volante Entre a janela para o lado de fora E o carro virado E depois deu todo um trabalho que a gente vai explicar Na reportagem, para que os bombeiros Fizessem o resgate Os policiais que estavam no centro do distrito Perceberam a batida, foram correndo também Ajudar, chamaram o resgate Então uma situação bem complicada Que a gente conta daqui a pouco em detalhes Aqui no Cidade Alerta, viu Paulo? Valeu Luz, ô Luz, pensa num cara feliz Opa. Eu tô feliz hoje é. Por quê? Por que, que você Por acha? Por que o senhor está feliz? Por que, que você acha? Ah, eu acho que o senhor está sem dor. Cara do céu, mas que coisa fantástica é, é não ter dor. Agradeça. Hoje eu estou quase sem dor, mas já agradeci muitas vezes Isso. hoje. Ontem eu apresentei o programa com muita dor. Vocês não têm ideia o que é a gente ter saúde. Agradeça, agradeça a sua saúde, você que está bem. Agradeça. Seu Oi, Paulo, Lúcio, olha, o senhor, quando o senhor não está com dor, o senhor dá tiro, o senhor faz, o prende, solta, solta e prende. O senhor vai ficar bem doido da cabeça.